Você não é daqui, não é? Não, eu sou de Cuba, cubanito. Cubano? Ai, eu nunca conheci um cubano antes. Eu posso tocar? Tocar? É, por supuesto. É ah, ah, igual a todas as peles que eu já toquei. É, não é nada diferente. Mas você é cubano de onde mesmo? Muá! de Cuba? Eu sou da África, a Costa do Marfim, Côte d'Ivoire. Já ouviu falar? E o que você está fazendo aqui? Oba! O direito de, de ir vir pra lá e pra cá, pra lá e pra lá. Ah, que nem férias. É? More than that. Porque ninguém tem o direito de dizer a uma persona: você nasceu em si e vai ficar em si. Hasta la muerte. E o que, que é isso? Si? Aqui. Ah, e si. Entendi. Ah, você já prestou atenção nos parraritos? The birds, nos piu-piu. Eles vão para lá e para cá, para lá e pra cá, pra lá e pra cá, o tempo todo. É, vem para isso, né? É, perto da minha casa, por exemplo, tem um bando de passarinhos cara de estrangeiro. Uma vez eu fiquei prestando atenção num passarinho black total que ele cantava em francês. Então era um oiseau do Haiti. Não é bonitinho? É mesmo. É. Sabe, tem uma pomba que fez um ninho na minha janela e ela gosta de cantar assim... Cucuru cucu, é uma palomita mexicana. E vai dizer que nunca viu uma gaivota com véu, com uma porção de cordão de ouro no pescoço, cantando Alá, Alá, Alá, meu bom Alá. Não. Mas you should. So e sabe por que you Porque eles são the famous passarinhos cílios. Você sabe me dizer por que, que eles ficam voando de uma terra para outra? Because eles têm o direito ornitológico de ir e vir. Uma gaivota com véu, por exemplo. Ela tem o direito gaivótico. De voar por aí, de buscar comida, de procurar um lugar melhor, de ter filho em paz. todos os países têm suas próprias leis. Os países têm direito paisagístico de defender o seu território. Ah, close the door, a porta. Muito bem. E o direito do passarinho black do Haiti? Não conta? Eu nunca pensei que uma pessoa de Costa do Marfim fosse me dizer umas coisas dessas. Cô de voar? Não, não, não. Eu sou boliviano, um mamita. Caramba! Eu tenho certeza? Seguríssimo. Esse vestido que a senhora está usando foi eu mesmo quem fiz numa confecção clandestina de Jean Pablo. Meu vestido? Esse mesmo. Feito com as minhas próprias mães. Trabalhei 18 hours num só dia para que esse vestido ficasse joli assim e a senhora ficasse trrrrrrrrrrrrrrrr -se legal, madame. Mas então você é um clandestino! E foi escolha sua? Yes, it is. I mean, foi e não foi. Porque ser clandestino é mais fácil. Ninguém se importa. Agora, se você se legaliza... Oh, my fucking god! Não tem lei, não tem legislação específica. The person... Vão dizer que seria não possível, que assim não dá. Que esses esses cucarates estão invadindo o território. E não é verdade? A gente já tem dificuldade de trabalho aqui, aí vem esses cubanos, haitianos, bolivianos, sírios, africanos, competir com a gente. Ah é? Ah é? Então imagina que back there, uns 100 mil anos atrás, os seres humanos, esses human que a senhora tenta representar. Tá. Não tivessem podido sair da África para invadir o planeta. Não ia existir ninguém. Nós, nu, ninguém existiria. Porque somos todos bastardos. Somos todos vira-latas, uma mistura das pessoas que existem. Porque caminhar, chega caminhar é vida. É verdade. Uhum. Eu só espero que as pessoas quer dizer The persons entendam isso. Inshallah. Olá, mashallah, Ibrahim. Inshallah? Uhum. Ai meu santo! Mas de onde você vem mesmo?